Este ano teve filme nos cinemas, teve premiação internacional, estreia do sul ao nordeste do Brasil. Este ano teve inclusão social, fizemos inclusão nas escolas, nas salas de cinema, fizemos inclusão nas instituições, associações, na TV, em rede nacional. O cromossomo 21 ganhou o Brasil, foi pauta de revistas, foi notícia em jornais e viajou por 18 estados, atingindo na internet mais de um milhão de pessoas. Unimos os povos, unimos as nossas diferenças, porque acreditamos que ela é o caminho. Nós escolhemos caminhar ao lado daqueles que nos acrescentam, que têm garra, energia e coragem. E agradecemos aqueles que nos escolheram em 2017. Somos todos, Somos todos cromossomo 21. Somos todos cromossomo 21. Somos todos cromossomo 21. Para 2018 desejamos que a nossa força se renove e que possamos juntos construir um futuro de respeito, de valor e amor à vida. Feliz 2018, feliz novas escolhas, feliz Diversidade. a diferença. Afinal de contas, eu, você, todos nós somos cromossomo 21.